Fala galera, Tio de bem com vocês. Galera, eu tô aqui ó com o meu carrinho que o Jerry é. fez e ele tá aqui com um probleminha, galera. Que o ar condicionado dele funciona, mas porém os botão aqui ele não está direcionando o ar lá pro vidro e nem aqui para baixo. Na, na verdade a posição não está direcionando, só e nem está esquentando. Eu achei que que ele tinha dado algum problema ou que alguém tinha isolado, né? Eu sou o terceiro dono desse carro então pensei inicialmente que, que alguém já tinha isolado o ar quente dele, mas aí, como agora tá muito chovendo, eu precisei de usar, senão eu vou ter que mexer porque e basta demais os vidros, fica impossível para dirigir E eu fui aqui e descobri que ele tá funcionando tudo, só que tá com as, as portas ali travadas. E eu então vou tentar resolver aqui. Eu mesmo vou abrir e vou tentar desobstruir o que está desobstruído. E para voltar a funcionar tudo aqui direitinho Para jogar o ar aqui para o painel que já está jogando pro vidro e aqui para o pé E também o ar quente aqui, o botão Que não está funcionando, vou mostrar aqui para vocês aqui ó, Esse botãozinho aqui Ele gira, mas só gira só o botão A parte lá de dentro não gira tá muito travada, até meio com alicate Galera, ele não Eu não consegui girar essa parte aqui Deixa eu mudar a câmera para mostrar para vocês Aí galera, que eu estava falando aqui ó, tá vendo, esse eixo aqui nem mesmo com alicate eu consigo girar ele ó aí é por isso que ele não está esquentando funcionando está no caso nem este aqui e nem o daqui do, do adicional aqui das, das caixas de ar aqui então vou mexer né vou abrir e depois vou mostrar para vocês como que ficou se realmente consegui sanar o um problema né que eu não conheço o carro ainda essas partes aqui dele aqui fechada né e vamos lá segue aí dá um like né? Compartilha esse vídeo para quem você conhece Que tem um Cher O meu é o Face 2011 E estamos lá, tô muito feliz com o carro O carro é top, bom, econômico Mas se não tiver cuidado Ele começa a apresentar esses, essas coisinhas assim Se não cuidar Só vai gravando e vai tendo muita mais coisa Então não vou filmar fazendo tudo tá? Só vou mostrar aqui as partes principais Para o vídeo não ficar muito longo Aí galera O meu painel aqui desmontado o carrinho ficou parecendo um transforme hein? Ficou feio, tadinho é, Foi fácil desmontar, tá? Essas peças aqui, ó, não tem parafuso, tá? Pra você que quer abrir Um... Um xerri, um face, né? Vou falar do meu, né? É, não é difícil, tá vendo, galera? Essa aqui é a tampa daqui, ó Não tem parafuso, mostrando pra você a peça, ó É presilha É... A tampa aqui de baixo É... Onde que tem aqui o acendedor de cigarro ela tem dois parafusos aqui na ponta. Aí pra, para poder tirar, ele tem que sacar essa capinha aqui do câmbio. Ela saca é também é por pressão. Tá vendo aqui é o encaixe dela? Pode pressionar aqui com a, com a chave de fenda, aqui ó. Que sai tranquilo. Então, pelo que eu vi aqui, tá duro o botão aqui que a, a que não tá girando. Agora, não sei se essa engrenagem aqui tá dura né também para subir o cabo de assim para abrir a porta lá embaixo se a porta lá que tá dura eu vou dar uma descidinha aqui embaixo é muito curtinho mas eu vou tentar viu ou esse visto eu tinha que arrancar o painel inteiro viu galera e se aí fosse levar aí numa loja o correto era abrir o painel todo mas eu não vou fazer isso com meu carro não eu vou tentar jogar um lubro por ali né e vou tentar resolver aqui mesmo que arrancar esse painel daqui jamais então vamos seguindo aí, já deixa os comentários se, se, Quem tem um share é, Se vocês conhecem aí Quem tem, já manda o link pra lá Se tiver com essa Defeita aqui é, Tá funcionando Mas aqui não roda, muito duro É isso aqui, ó, as engrenagens Não sei se dá pra ver aqui ó. Tá vendo essa, essa peça branca aqui ó, Que eu tô com o dedo, ó. isso é uma engrenadinha Que você gira aqui e ela puxa o cabo Pra abrir a porta lá Pra mudar a posição do ar aqui Ok, vou ver se até o final desse vídeo eu consigo resolver aí o problema aí Esse tipo de carro é bom, mas tem que estar tá dando manutenção Recomeçou, tem que rever logo, se largar muito tempo, piora Aí galera, consegui identificar aqui qual foi o defeito Que não estava conseguindo é, transferir o ar para aqui, daqui para lá, pro... para a brisa E... Também os pés, que ele só tava saindo a, a só aqui na frente. Olha essa pecinha aqui, ó. É uma catraca, simplesmente né? Pela poeira que vai acumulando, ó, ela tá dura. Passei aqui, galera, ó, fazer até um mexenteizinho aqui, um, um lube né? Esse que eu comprei aqui baratinho, comprei até no supermercado mesmo. Apliquei aqui tudo, ó. Fiz uma aplicação bem boa, sem dó, sem piedade. E agora, ó, com a ajuda do alicate, né? Eu estou, ó. Ó, ó, ó, galera. Ó. ó. Gostou? Pronto, ó. O problema é essa esse, ó. Tava duro. Rueu aqui, ó. Mostrar para vocês aqui também, galera. Ó. Rueu. Esse aqui já tá folgado, ó. Mesmo macio ali agora. Dá até para mexer com a mão. É, esse botão não vai prestar. Ou eu colo ele, né? Eu não tenho intenção de tirar aqui de novo. Eu vou tentar colar ele com alguma cola aqui, boa Ou então vou comprar um botão novo Mas por enquanto vou deixar esse aqui mesmo, vou meter cola nele E ó, o ar-condicionado, não, não, é, não adianta eu ligar aqui que vocês não vão ver, é vento né Agora pronto, o ar-condicionado meu aqui está saindo na frontal Tô conseguindo agora também já desviar pro para o para-brisa No caso, para desembaçar e também tô desviando a aqui para o pedal e o quente né que era o principal que ele não tava funcionando e eu, eu achei como eu sou o terceiro dono do carro que eu falei eu achei que ele tinha isolado o ar quente mas não só a questão aqui tá vendo a maquininha não tava puxando aqui o cabo de aço para fazer a troca lá dentro do ar quente beleza resolvido super simples de, de desmontar essa frente aqui a ah, galera já deixando aqui a dica tá? já passa aí também tá se vocês quiserem coloque quem tem esse carro aqui essa é dica para quem tem um carro né é, fazendo o um vídeo aqui para a galera do meu canal que sabe que meu dia a dia aqui o que eu faço eu posto e agora é uma dica para quem tem um carro desse ou para quem sabe quem tem um carro desse é um carro um HR tá aqui ó o símbolo dele o meu um fez 2011 é para quem quiser substituir o som dele é super fácil também tá só arrancar isso aqui e colocar o outro, o multimídia. Mas porém você vai ter que desconectar essas tampinhas daqui tudinho. Que não eu descone desconectei. Porque tem um. Já vi ali, ó. Já de curiosidade já, já acabei olhando. Tem um parafuso ali dele, do rádio. Que ele não arranca, tá galera? Não tenta tirar seu rádio esforçar com alavanca aqui, que ele vai quebrar. Ele tem parafuso aqui dentro da caixa. Tem que tirar a frente aqui, a capinha do ar-condicionado, só a frente só, tá? Não precisa desmontar igual eu desmontei, não. Eu fiz o desmonte aqui porque eu tô mexendo nele. Só pro rádio, é... Só tira a frente, passa só o parafuso. Tira o parafuso, ele solta aqui. Fácil, fácil. Beleza? Agora eu vou montar aqui de novo, né? E depois de montado, eu concluo o vídeo aqui. Já deixa aquele like, galera. Vamos aí. Vamos que vamos. Quase chegando 10 mil aqui no canal. Se inscreve se não for inscrito. Dá uma moralzinha para nós. Deixa eu concluir o serviço aqui. E aí, galera? O vídeo de hoje foi isso, né? É... Identifiquei aqui um probleminha no meu o carro a fez é conseguir resolver tá aqui ó mostrar para vocês agora o rapanelzinho aqui bonitinho montado tá funcionando direitinho ao ar gelando tá aqui ligado o motor tá ligado todos os botãozinho aqui funcionando ó caixa de direção ar quente a frio e é isso aí é, espero que tenha gostado se vocês conhecem alguém que tem que tem esse esse carrinho é compartilha aí o, o link com ele se você tiver, deixa aquele joinha, deixa os comentários. É, tem muita coisa. O carro é 2011, nós estamos em 2022. O carro tem 11 anos, né? Ele só está com apenas 80 mil km rodado. É por isso que alguns defeitos que aparecem nesse meu carro aqui, tá, galera? No meu, não falando em geral, não. Algum defeito que aparece primeiro eu verifico, verifico faço pesquisa na internet, olho bastante para depois levar na mecânica. O carro está com baixa é, quilometragem. Ele ficou muito tempo parado. Não foi o pro problema de mecânica, foi por problema burocrático. É problema burocrático, documentação dos ex-donos. Então, aí o carro tá super novo, 80 km aí, 80 mil km aí. É praticamente o carro tá super novo aí de mecânica. Então, muitas coisas que aparecem é por falta de uso mesmo. Muito tempo parado é endurece, quebra. Então é isso. Se vocês tiverem alguma coisa que falar do carro, galera, eu, quero, eu falo do carro, deixa aí nos comentários, né? Que com certeza. Eu vou olhar aqui e falo para vocês. Vai aparecer mais vídeo. É que eu já fiz o vídeo desde quando eu comprei ele, quando eu fiz a transferência. Tá tudo aí no meu canal. Eu vou fazer mais vídeo com ele, né? Que é aqui para o canal, aqui para minha casa, pra minha família. Então, eu espero que tenha gostado. Né? E eu espero vocês. Então, no próximo vídeo, tá? Eu vou mostrar o filtro de ar. Vou procurar o filtro de ar desse carro, do ar-condicionado, que eu ainda não, não encontrei. Então é isso, aí, galera. Um beijo, um abraço a todos. Então, vejo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!